Tô passando aqui pra informar vocês que ainda hoje, domingo, vai ter um vídeo sobre o desenvolvimento do melhor coffee de todos o KOF 97 e eu tô falando que ainda hoje porque eu tô trabalhando nele ainda um vídeo extremamente especial sobre o desenvolvimento do the king of fighters 97 e vai ser um vídeo de estreia e eu vou estar lá então não perde não vai ser um vídeo bem grande um vídeo de mais de 30 minutos pode ter certeza então tá combinado em hoje à noite por volta das 8 da noite, eu acho que eu termino até as 8 da noite, um vídeo especial do desenvolvimento do The King of Fighters 97. Eu te espero lá, hein? Valeu! Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.